E aí, galera, eu sempre o Peggy Ronner, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 54ª aula. Cada vez estamos evoluindo mais, progredindo mais e chegando perto do final, hein? Lembrando que a gente tem até a, nossa, até a aula 60 para poder finalizar essa parte aí de inglês avançado, que foi o que eu prometi para vocês. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal para você não perder mais nenhuma aula, nenhuma dica, nenhum material que eu trouxe aqui para vocês. Já deixa, já deixa esse joia maroto aí no vídeo, ativa o sininho para você ter certeza que você não vai perder nada, beleza? Tô contando com vocês, galera. Lembrando também que nessa aula eu deixo disponível o PDF MP3 para você poder baixar, né? Garantir que você vai aprender fixar o conteúdo, porque a gente precisa ser uma, um aprendiz ativo, né? Não é só sentar e assistir a aula, tem que praticar, tem que fazer as atividades pra assim você fixar o conteúdo de uma forma muito melhor. E nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns verbos modais, o may, o might. O must e o can't com uma ideia de possibilidade. Eu já trouxe algumas aulas sobre verbos modais com alguns sentidos diferentes, né? E hoje é com a, com a ideia de quando a gente utiliza eles no sentido de possibilidade, sabe? De que uma coisa é possível de acontecer ou de existir, ou que não é possível de acontecer ou de não existir. Então assista a aula todinha para você garantir que você vai aprender tudo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, bora lá começar a nossa aula, galera. Olha só. Então, a gente vai utilizar o meio might, ou no caso might not, e o muscle can't com essa ideia de possibilidade. Vou explicar para vocês então como que a gente utiliza um ou outro quando você quer passar uma ideia de que aquilo é possível ou de que não é possível. Eu sei que assim, dentro do inglês, algumas palavras elas podem ser usadas é, numa mesma situação e às vezes com a mesma ideia, com o mesmo sentido, às vezes não, às vezes um, um, muda um pouquinho de intensidade, às vezes, enfim, algumas coisinhas que vão variar de uma situação para outra. Então a minha ideia aqui é trazer uma regra geral, lembrando que às vezes dependendo do contexto, dependendo da situação, isso pode mudar um pouquinho, mas vamos focar naquela regra dos 90%, e aqueles 10% que são as exceções, a gente vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo na medida que você você vai estudando, vai conversando com as pessoas, beleza? Bora focar no que realmente é importante no conteúdo maior mesmo. Vamos lá, eu trouxe essa frase aqui, então, para poder contextualizar. Skeptics think Sasquatches can't be real. My video might change that. Então, os céticos acham que pé grande né? não, não, não pode ser real. O meu vídeo talvez mude isso. Deixa eu abrir tudo aqui para vocês. Que eu vou mostrar para vocês exatamente, então assim, qual que é a ideia de você usar um ou de você usar o outro. Vamos focar aqui primeiro nesse think. Ó, nós usamos, we use, we, oh, desculpa, oh, when we are not sure of something, quando nós não temos certeza de alguma coisa, nós usamos o may ou might not, deixa eu colocar aqui, ó, may ou might not, quando você não tem certeza, não tem certeza. Beleza? Então, é esse daí que você vai falar. Quando você acha que é alguma coisa, que aquilo pode ser real, que não pode ser, é o may para afirmação ou might not para negação. Então, observa aqui, ó. Possibilidade, ó. Real Sasquatches may exist. Então, é uma possibilidade. Você acha que talvez exista. Ó. Some photos might not be authentic. Então, algumas fotos podem não ser autênticas. Então, observe que tudo que eu estou falando aqui é de uma possibilidade. Eu acho. Quando eu, eu sinto que aquilo pode ser real, ó, when we feel sure about something, we use must ou can't. Então, ó, quando você acha que aquilo é uma, uma coisa real, uma possibilidade real, então eu vou usar o must ou can't, no caso, quando for uma negação, né? Quando você acha que é Real, que aquilo é verdadeiro. Ó, oh, definitely, ou seja, definitivamente. A 2.5 meter high bear must look terrifying. Um urso de 2,5 metros e meio must look, deve parecer aterrorizador, aterrorizante, acho que é, aterrorizador, enfim. Então, é, você tem uma certeza que aquilo deve ser algo assustador. Ah, it can't be a fake, It obviously real. Isso não pode ser... Falso, isso não pode ser uma mentira, é obviamente real. Então, aqui eu usei no primeiro, de forma afirmativa, algo que eu acredito é, afirmativamente. E o outro, eu acredito que aquilo não é real, que aquilo é um, é um fake, entende? Então, um é para afirmação, o outro é para negação. Então, assim, tudo depende do que você quer falar. Qual é a ideia? Você acha que aquilo é uma possibilidade ou você acha que aquilo é real? Definido isso, você vai falar, vai montar a sua frase, se for afirmativa ou se for. Negativo. E aí você vai usar, se for, você acha que, você não tem certeza, se for afirmativo, é o may. Se for negativo, might not. Se você acha que aquilo é real, é o must, afirmativo, e o can't, se for negativo. Beleza? Bora dar mais uma olhada aqui, ó. Watch out, we use can't, not mustn't. Nós usamos o can't, não o must, not, contraído, né? When we are sure that something isn't true. Quando nós achamos que aquela coisa não é verdadeira, tá? É o can't que a gente usa, ó, that can't be a wolf, isso não pode ser um lobo, it must be a big dog, isso deve ser um cachorro grande. Então, você vai usar o can't, não o must not. fica ligado nesse ponto que é importante. Beleza, bora fazer uns exercícios aí então. Essa aula era bem simples, bem objetiva, é só para você saber que um é para possibilidades quando eu não tenho certeza e o outro para possibilidades quando eu tô mais seguro, quando eu acho que aquilo é mais real. Então dá a pausa no vídeo, coloque sua cabecinha aí para pensar, raciocinar, e aí você volta pra cá para você poder responder. Vamos lá então, acreditando que vocês responderam, né? Bora fazer a correção então. É, lembrando que você tinha que usar o meio, might, um ou can't sair de acordo com o que você achasse que aquilo era uma possibilidade real ou não, tá? E aí também analisar essa frase é afirmativa ou negativa. Número 1, um, I'm not sure where Veronica is from. She, ta-na-na, be Mexican. Então, eu não tenho certeza de onde a Veronica é. Ela, -na -na, ser, é ser, america, ser mexicana. Então, eu, se eu não tenho certeza de onde ela é, eu tô falando o quê? Que ela. Deve ser, ou ela, ou ela talvez seja. Então eu vou usar o may ou might. Não tenho certeza, é o may ou might. Então, she may be mexican ou she might be mexican. Então lembrando que o might, ele também pode vir na forma afirmativa, beleza? Número dois. Ah, e só reforçando, o might pode vir na forma negativa, mas o may, nesse caso, não pode vir, tá bom? Então quando você quer usar de forma negativa, é o might not, com o no sentido de uma possibilidade, né? Número 2 That, be John's sister, I'm not sure, então já tá falando que você não tem certeza, se você não tem certeza, é o may ou might, ou might not, né, então, se você tá apontando para aquela pessoa e tá falando alguma coisa, então aquela deve ser a irmã do John, então eu vou falar o may ou might, porque tá na afirmativa, né, pelo contexto eu sei que é uma frase afirmativa, ó, oh, 3, you won the race, você venceu a corrida, You -na -na, feel great. Então, você venceu a corrida. Se você venceu a corrida, eu tenho uma certeza maior de que você está se sentindo ótimo. Então, para coisas que eu acho que é mais real, eu vou usar o must para afirmação ou eu vou usar o can't para negação. Como eu, é uma frase afirmativa, porque eu acho que a pessoa está se sentindo ótimo, eu vou, usar, eu vou usar quem? O must. Número 4. Oh, no! It's raining again today. It's rained for four days. Ah, não, isso tá não, não, chovendo de novo hoje. Choveu, por, está chovendo, chove por quatro dias. Aqui, gente, é meio que uma pegadinha, porque eu vou usar o can't, por mais que. É, é, é como se fosse uma incredulidade. Tipo assim, tá incrédulo. Putz, choveu por quatro dias e não pode estar tá chovendo de novo. Não pode ser real isso, entende? É mais uma, uma ideia que ele tá querendo passar de um, uma hipérbole, né? Um exagero de expressão. Por isso que a gente usou o can't. Apesar de que é uma coisa real, né? Ele tá vendo. Não, não pode ser real isso, né? Mais ou menos com essa ideia de um exagero de expressão. Então é meio que uma pegadinha, né? Eu acho que talvez vocês devem ter colocado o might not aí, eu acredito. Muitos alunos erram essa por conta disso, né? Porque faz mais sentido o not. Mas como é uma expressão para exagerar na, na, nessa ideia, aí no caso é o can't. Número 5. This, tananam, be Ben's house. This is the address he gave us. Então ele está falando que essa aqui deve ser a casa do Ben. Foi o endereço que ele nos deu. Então se foi o endereço que ele nos deu, você tem mais certeza disso. Então se você tem mais certeza, você vai usar o must ou can't. Como a frase é afirmativa, você vai usar o must. 6. do you think a book is a good birthday present for Robin? I don't know. Então você acha que um... Ah, é depois, né? She, doesn't like it. Então você acha que um livro é um bom presente para Robin? Eu não sei. Então se você não sabe, você não tem muita certeza. Então você vai usar o may, ou might, ou might not. Então, aí a frase é she, doesn't like it. Eu acho que é uma frase que passa mais uma ideia de afirmação, né? Então, eu poderia usar she may like it ou she might like it. Apesar que você poderia também colocar o um might not, já que você não tem muita certeza, você ah, eu, eu talvez ela não goste. né? Poderia ser também might not, não, não teria problema nenhum. Ó, número 7. Look, it's Lisa's dad in that office. He, tananã, work here. Então, olha, aquele é o pai da Lisa no escritório. Ele, tananã, trabalha aqui. Então, se você viu um homem no escritório, provavelmente trabalhando... Então, a, a, você tem mais certeza que aquilo é real, que aquilo é, é que ele trabalha ali, no caso, né? que é a frase. Então, se você tem mais certeza, você vai usar o must para a afirmação ou can't. Como a frase é afirmativa, você vai usar o must. Galera, é isso. Essa aula ela é muito simples. É basicamente você pegar essa ideia né, de may e might, quando você não tem certeza. Lembrando que quando a frase é negativa, você usa o might not. Né? Nesse caso, não entra o may not. E quando você tem mais certeza que aquilo é real, você vai usar o must para afirmação e o can't para negação. Beleza? Então, se você ficou na dúvida, assiste essa aula de novo, baixa o PDF, MP3, faz exercício, pratica, coloca nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida, que eu ajudo vocês. E lógico, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Beleza, galera? See you! Bye, bye!